Ei, valeu, muito Muito bem, amigos. Depois de quando eu te voltou a trazer. Ah, é, e vai. Agora pode é ser está a está o É 600 metros do Visa, 175 metros do Visa, 175 do do Visa, 175 metros do Visa, 175 metros do Sandy Martins, campeão de Portugal dos 800 metros, como é que te sentes? Como eu óbvio, muito feliz, né? Primeira vez campeão de Portugal. É uma coisa que espero continuar a ser ainda, trabalhar por isso. Foste apurado para Zurique, como é que, o que é que podemos esperar? Quais são as tuas expectativas agora para Zurique? É superar, vir de, de lá com um 46, recorde pessoal, se, se conseguir ultrapassar a primeira fase, muito bom ainda, é isto.